Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba como fazer isso de forma simples. Mas antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam neste canal do YouTube. Sim, se inscrevam neste canal do YouTube que vai te ajudar a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Existem várias formas de emagrecer. Existem como emagrecer com dieta, como emagrecer sem dieta. E embora existam várias formas de emagrecer, saiba... Existem as formas de emagrecer mais eficiente, e as formas de emagrecer menos eficiente. Exatamente. E embora tenha a forma de emagrecer umas mais e menos eficiente, sabe que todas elas dão certo e dão resultados iguais como sempre. Então acesse o blog de Como Emagrecer de forma fácil que logo logo eu vou te mostrar.